tentar tá na casa, quero apanharar Eu quero, eu quero é sufocar Não sinto o sangue que me escorre pelos calcanhares Gravos e óbvio, fica pra ver Olha-me nos olhos, vê-me morrer Só tô aqui pelas drogas E para beber, só tô aqui pelas drogas Então bebo só mais um copo Traz mais um shot Jason fui eu mesmo a pôr a head na Glock Não consigo tá Morder, ouvir o fado a desaparecer Olho-me ao espelho e quero morrer Já disse ouvi pelas drogas E para beber só estou aqui pelas drogas Então bebo só mais um copo Traz mais um shot Jackson fui o mesmo a pôr a A música de fundo depois de ter visto o mundo vi que não era pra mim vou só pegar fogo a tudo com 20 nights eu juro então bebo só mais um copo, traz mais um shot já fui eu mesmo a pôr a head na glock não consigo estar Eu quero ouvir um brinde a mim quando estivermos eu bebo só mais um copo, traz mais um shot já fui eu mesmo a